E aproveitar e fazer aqui uma convocação aí a toda a comunidade acadêmica, dia 11, segunda-feira, estaremos lá na Lapa, Cultura pela Democracia. Espero todo mundo lá. Obrigado.